Chegou o tão esperado dia que vocês tanto pediram nesse canal e eu resolvi trollar aquele que acha que tem bigode. Eu sou muito do mal. <risos> então, gente, vou aproveitar agora que o João saiu de casa para pegar esse papel crepom, um pouco de água quente para misturar no liquidificador. Pra gente fazer uma mistura bem legal e depois botar dentro desse frasco de shampoo. Vou despedaçar um pouquinho para não travar na hora de misturar. Como vocês podem ver, o nosso shampoo de lixinha tá quase pronto. Mas se você gostou dessa pegadinha, já não esquece de deixar o seu like aí, o seu comentário. Cara, que isso vai ajudar a gente para voltar com mais pegadinha. Se você ajudar. Olha isso. Meu Deus, vai dar muito bom. Agora eu vou usar a pia para botar dentro, para não escorrer muito pela, aqui, pela cozinha e não sujar a casa. Né? Da Sai daí, então até agora não deitado na sala de bunda pro ar. Nossa, ainda tá sensível com o sol olho. É? Ainda tá sensível com o sol olho. Nossa, cheio de caspa velho. Você não tá lavando cabelo, não? Tô, lava tudo, lava aquele cleaner ainda. Não sei porque não tá saindo. Melhor aquele roxinho, sabe? O da mãe. É de caspa Sim. Vamos passar pra buscar a gente daqui a pouco. Ela falou que o pessoal da... ela foi onde tipo um evento lá, né? Um curso, né? Quem? A mãe! da é. Paulista, tu não viu o Face dela agora? Não vejo mais Face, tá todo mundo falando pra mim! Ah, eu é, posso ter uma coisa no Face, não curtiu! Ela foi no curso da Paulista e tal, sabe? É! Daí, ela falou que de lá vai ter um... Não, é, não chega a ser um jantar, porque é cedo! Sabe, que esquema bem... Mais social! É, é social, bem... Bem social... Bem social mesmo! Ah, cara, é vida boa! Daí ela falou pra gente se arrumar certinho já, que ela vai passar daqui a pouco pra buscar a gente Oxi, tem uma programação aí É, mas ela falou tipo agora, senão a gente nem vai Porque começa a celular e até chegar, se a gente pegar o trânsito das 6 horas, a gente tá fudido de São Entendeu? Então tu pode ir 3h20 agora, Bruno? Eu... Então Mas eu não fiz é, as é... coisas que eu tinha que fazer então, não vou poder ir Mas que horas tu acha que... Eu consigo terminar em 30 minutos. Tá, eu já vou começar a fazer o esquema pra ti, daí tu só sai do banho e termina. Já tô entrou ti, então vai indo lá no banho. Tá. É seguinte, gente, o João acabou de entrar no banho. Tô aqui falando baixinho pra ele não escutar. Mas assim que ele for entrar no banheiro e botar o shampoo, ele vai ter uma surpresa, tá? Vamos esperar a situação. Vamos esperar ele dar um pé, um grito, sei lá, qualquer coisa do tipo pra gente entrar nesse banheiro, tá? é Deus. Quem é que fez essa coisa? Não era não amor, não isso foi uma trollagem, foi uma tentativa de trollagem, seu bosta. Ó, oh, não pintou o cabelo, não. Cara, tá louco, mano. <risos> deixa, eu, deixa eu olhar me olhar no espelho aqui, mano do céu. Olha, tu cagou tudo, mano. Não pintou, se não pintou o cabelo, pintou minha mão, de certeza. Mas mano, o que você botou ali, seu bostinha? Me pedindo pra passar aquele shampoo. Tinha <risos> sair de casa. <risos> Mano, como tu fala em Gilson Neto, cara, ele é um viado essas coisas, mano, não tô nem acreditando. Mas gostou do shampoo de lixir, hein? O shampoo de lixir. É, agora tu pode usar todas as cartas com shampoo de lixir, não tá faltando lixir pra ti, ó. Não, cara, é, é sacanagem, brincadeira mesmo. Atrapalhando o meu banho, eu no meu momento único ali, gostosinho e tal, lavando a cabeça, quando bota aquele shampoo de bosta. <risos> Este é isso, olha o que, que ele fez, mano. Nossa trollagem do neto, mano. A última vez foi alvada na cabeça agora esse negócio aí do Elixir. Tá bom, uh, só para te avisar, tem uma cozinha para limpar depois, tá? Valeu, João. Falou! Uhul. Então galera, tô aqui ó, de do Elixir que o né, neto passou <risos> em mim. Olha a situação financeira do, do guri. Olha o sabonete! Olha o sabonete! Ele falou que a gente ia sair um evento social, e eu fui correndo, e ele falou assim, nossa o cabelo tá com caspa, então passa o shampoo, o shampoo roxinho, que ele é bom pra tirar a caspa, e eu bem inocente, né, assim, meu Deus, meu primo tá cuidando de mim, quando fui ver, quando eu passei o shampoo, mano, <risos> será que negócio todo rosa, agora eu estou aqui falando com você sobre essa situação, mas como eu sou uma pessoa que não consigo ficar bravo, Tá tudo tranquilo, tá tudo de boa, né? Meu primo, você que tá aí assistindo? Eu acho que vai ter de falta. Ah, deixa eu já gravar o banho aqui. Galera, já saí do banho aqui, eu só espero, né, pela graça do senhor, que o meu cabelo não cai. Olha aqui, mano, tá todo rosa aqui, ó. Meu, como que se chama o nome desse aqui mesmo? É, cascudo? Como que é o nome desse negócio aqui na cabeça, Teto? Né? coro couro cabeludo <risos> Cascudo. ficou rosa meu couro cabeludo mas não ficou rosa meu cabelo eu sou um cara anti trollagem viu Neto pode tentar eu fico com medo do Neto galera que daqui a pouco ele vai fazer vai pintar na minha cara vai dizer poison em cima de tudo não tá doido hein vamos a ideia hein vamos dar ideia Bora agora secar o cabelo ótimo aqui calma aí calma aí calma aí calma <risos> aí Eu tô novinho em folha aqui, tô bem, tô vivo, espero que esse cabelo não caia até amanhã Amanhã eu, né, a gente vai dar notícia pra vocês, tá tudo bem com o meu cabelo Porque eu não sei nem o que o Neto passou aqui no meu cabelo O que que tu passou aqui no meu cabelo, Neto? Papel crepou Papel, o quê? Papel crepou <risos> Papel crepou, mano, eu acho que você não planejou direito porque o negócio não ficou um dodinho Trollão, palhaça, não esquece de fazer o quê? De deixar o seu like aqui embaixo. Eu fui do teu lado, mas eu tô pedindo o like. Tá bom? Pede aí like pro pessoal neto. Dá like. Dá like. É isso aí, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo, né? Foi feliz pra vocês. Não muito pra mim. Mas tamo aí. Um beijo coração de cada um. Valeu. Valeu.